Olha, para nós mulheres, assim, né, é muito bom se assim, a gente tá, tá no meio de movimento, assim, muitas coisas a gente aprende, né, a gente aprende muitas coisas, assim, né, que nem agora eu vi, eu, eu aprendi, né, eu aprendi, eu sou a coordenadora da, das mulheres também, né, aí então isso foi a minha primeira vez, foi muito bom e eu gostei, eu tô aprendendo as coisas, né, então, por isso que a gente, eu, Organizei as mulheradas, vieram 53 mulheres, né? Que a gente trouxe, estão aqui, estão todos contentes, tudo. A gente tudo faz uma coisa assim, a gente se ajuda, uma faz o almoço, outra faz ando, uma lava louça, assim a gente vai se ajudando, né? Vamos conversando, vamos se ajudando, né? Que é muito bom, né? Porque as mulheres entendam, né? E homem é difícil de, de lidar com o homem, né? Então, assim, eu achei muito bom isso, muito interessante de a gente estar aqui, se encontrarem com as mulheres de, de todos os parentes de todos os brasil que estão aqui, né? Foi muito, muito bom a gente se encontrar com essas etnias de vários lugares, né? A gente gostou, a gente ficou muito feliz de a gente se encontrarem. Antigamente, assim, né, meu, como eu estava falando né, de, do, das lideranças que se passaram, eles vinha de ônibus, dois ou três vinha de ônibus, né? aí ficava naquele de, de espera, de espera, chegar os caciques para comunicar como foi, o que aconteceu, mas hoje não, foi muito importante para nós, de todo o Soclembi, todo o Soclembi era acho que uns quatro ônibus. Então, isso foi muito bom para o Choclen gostaram muito, porque o povo Choclen eles nunca tiveram uma, uma, uma viagem assim tão longe, tão longe assim, eles nunca tiveram. E foi a primeira vez que o povo Choclen se reuniram, arrumaram os parceiros para arrumar um ônibus para a gente estar todo aqui. A gente tem medo disso, né? Né? quando fala em macro temporal, todo mundo... Né? eles têm medo é né? o povo só eles têm medo porque a gente eles têm medo porque que nem agora né a gente, o pessoal que foram ontem eles já tiveram segurança né porque no nosso lugar lá município de vizinhos estão todos fazendo manifesto lá estão todos lá né então é isso que a gente tem medo né isso a gente tem medo eles ameaçam o povo Xoklen né? esmeaça. Teve um cacique presidente que ele lutou pela demarcação. Hoje esse cacique, cacique presidente, o nome dele era Lauro Lauro Juvei. Ele foi assassinado pelos colonos por causa da demarcação. É isso que a gente tem medo, né? Toda a liderança, né? Então, inclusive assim, ó, a, a, o povo Xoklen está naquela, né? Que eles têm medo de chegar lá. Porque lá no nosso lugar, os vizinhos, o município de vizinho, isso é tudo racismo contra nós.